Há 5 bilhões de anos, o vosso sol era um globo em chamas, relativamente isolado, tendo atraído para si a maior parte de matéria que circulava na sua proximidade do espaço, Resíduo do cataclismo recente que lhe havia dado origem. Hoje, o vosso Sol alcançou uma estabilidade relativa, mas os seus ciclos de 11 anos e meio de manchas solares comprovam que foi uma estrela variável na sua juventude. Durante os tempos primitivos do vosso Sol, as contrações continuadas e o aumento gradual consequente da temperatura deram início a convulsões tremendas na sua superfície. As alterações de proporções titânicas necessitaram de Três dias e meio para completar um ciclo de brilho variável. Esse estágio variável de pulsação periódica tornou-se o vosso Sol, altamente sensível a certas influências exteriores, as quais iria em breve enfrentar. Assim ficou estabelecido o cenário do espaço local para a origem singular de Monmatcha, sendo este o nome da família planetária do vosso Sol